Nós, eu vou a Deus, todo mundo Que o mundo de Deus possa abençoar nesse momento os seus pensamentos. Põe a mão na cabeça. Para que o mundo de Deus possa abençoar nesse momento a sua inteligência, iluminar as suas decisões. Que o mundo de Deus possa abençoar nesta noite. O seu coração, põe a mão no coração. Para que saia do seu coração a tristeza. Para que saia do seu coração a angústia. Para que saia do seu coração o rancor. E vire para o seu coração a alegria. Vem para o seu coração o amor. Vem para o seu coração o perdão. Que vê para o seu coração a paz. Nesse momento, eu peço que Deus possa abençoar a sua casa. Alguém trouxe a chave da casa? Você Se trouxe nossa senhora Aparecida por intercessão de São Francisco e de São José. Deus abençoe ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém agora vai ser obrigado senhor obrigado senhor, viu os visitantes já foram abençoados, o senhor já derramou o seu amor, obrigado senhor obrigado senhor, vamos lá os visitantes, os devotos, né? os visitantes já foram I yeah, love De Jabuti um está realizando mais um felizejo aqui né, e acolhendo, me sentindo também, assim, se sentindo acolhido por vocês que estão aqui participando. Aqui, a gente, você vocês nem sabem tamanho assim, da gratidão que nós temos para a presença de todos vocês que aqui estão. É, povo de grande, o povo de Granha, o povo de da Itapura, o povo da, dos Tosques, o povo do de Novo, o povo que se faz presente aqui, a gente agradece de coração, acabou de falar. Comunidade por comunidade, mas tem gente lá do, lá do, do da Carnaval do Furada, do, do, do Estreito. Pessoal, agradecimento, a gente sente assim, acolhido também por vocês. E quero dizer para vocês que, a, a, assim, a gente vai a, a, realizar um leilão aí daqui a pouco, quando terminar, quando vai terminar a missa. E, quando você vai participar do leilão, dizer para vocês que a, a intenção da comunidade é sempre fazer um festejo. E com o apoio de vocês, que o perfeito só se faz a gente assim, reunido né, com povo de Deus presente na igreja. Então, a presença de vocês é que faz a gente estar alegre, estar feliz aqui, todo, nós, todo, nós, todo mundo junto. Então, a comunidade agradece mais uma vez, dizer para vocês que tem uma boa noite a todos, e participo um do leilão, e gratidão pela participação de todos vocês aqui. Quero também agradecer o